Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Não acedas diariamente à corretora nestas alturas mais desafiantes, ok? Não não estejas constantemente a ir à corretora ou ao banco de investimento. Eu sei que nós hoje temos esta coisinha aqui, não é? E é tentador... É tentador, estamos porque nós pomos a aplicação e passamos aqui o dia. Eliminem daqui. Se vos ajudar, eliminem a aplicação do telemóvel. Ponham bloqueadores, ponham no browser a dizer que só podem aceder das 5 da manhã e 7 minutos, às 5 da manhã e 8 minutos, que assim vocês não acedem, <risos> ok? Coisa já. Ou acedam só mesmo quando for para comprar as ações, e não para ver se as ações subiram ou se desceram. Desliga as notícias. Já sabemos que os mídias são ótimos a pôr-nos negativos no dia a dia, por isso desliga as notícias, não, não te vão acrescentar rigorosamente nada. Desliga as notificações do teu telemóvel e do e-mail e das aplicações e de tudo o que tiver-te a dar, notificações, desliga, ok? Se tiver de alguma coisa a dar sinais de fumo, apaga o fogo, <risos> e que é para não receberes essas notificações de sinais de fumo e lê as bíblias do investimento. E para mim há aqui três essenciais para estas alturas. E neste período eu ainda não o fiz, mas noutros períodos no passado já revisitei estes livros, sempre que vinham alturas de grandes abalos no mercado, como está a acontecer agora. Por isso, inabalável, que eu tenho para aqui alturas. Tem aqui. Esta, esta deve versão em inglês, mas há ah, em português, ok? Ah, é o Tony Robbins que escreve, e o Tony Robbins é um coach e não é um financeiro, pois não, mas o livro também é escrito com um financeiro, apesar de estar aqui em letras muito pequenininhas, ok? Que é o Peter Maluque, e para além dele ser maluco, de nome, eles, os dois apresentam aqui muitos bons dados do, sobre as quedas e os ganhos nos mercados e por isso ajuda-nos a trabalhar muito aqui a nossa parte mental, depois o 0 a 100, o uh, the Most Important Thing, que já vos mostrei, e claro mas este é mais para quem, quem quer ser muito sério nos investimentos, é, é crucial e vocês têm que ter isto na vossa biblioteca. Alguns vão dizer, ah pronto, quanto mais não seja, porque por esta grossura é, é bom para pôr como calço das portas. <risos> Já me disseram essa, ok? É bom para pôr como calço das portas, ok? Pode ser, mas, mas leiam, ok? Leiam. E claro, rever o ILB, okay? rever o, o ILB nestas alturas é preciso para nos mantermos focados no que é importante. Reinveste todos os dividendos que, que estejas a receber das empresas. É, é um prémio que as empresas estão a dar, por isso pega nesse dinheiro e em vez de ir jantar fora nestas alturas toca reinvestir. Daqui a um ano ou dois, quando já tiveres muito mais lucros aí já podes ir jantar fora, está bem? E foco nos objetivos de longo prazo. E sim, isto também é para as pessoas que aqui têm é, mais de 70 anos, ok? Temos, temos vários alunos com, com mais de 60 anos e temos pelo menos uma pessoa com mais de 60 nesta altura que me orgulha muito, é espetacular mesmo ver que a idade não é desculpa para nós não aprendermos e não investirmos, por isso todos os que estão agora naquela que é considerada a nossa terceira fase de vida dou-vos os parabéns porque realmente é impressionante ver que vocês querem continuar a investir eh, no vosso conhecimento e em ações, digo uma vez mais, e por isso foco nos objetivos de longo prazo, ok? Volto a dizer, vocês vão viver para lá de 100 anos, a medicina está-nos a ajudar a <risos> que consigamos isso, por isso é fantástico como se calhar nós daqui a uns anos estamos todos aqui de barbas e cabelos brancos <risos> a falar, ok?